Cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição, destruição está próxima. Então, os que tiverem estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras.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 Vindo numa nuvem com grande poder e glória, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da Salvação E assim que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém. Amém Irmãos e irmãs Que Evangelho é esse? Ele pode causar medo em muitas pessoas Contudo O Evangelho não quer assustar o povo de Deus E sim encorajá-lo Eis a última palavra, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, pois a vossa libertação está próxima, levantai-vos, erguei a vossa cabeça. Quando estamos desanimados, talvez sem percebermos, o nosso corpo se projeta para baixo, Ficamos cabisbaixos, não é? O corpo fala. E ele revela quando as pessoas se sentem como que abatidas. Pois bem, Jesus hoje diz para levantarmos a cabeça. Não em sinal de altivez, de soberba, mas para olhar para o alto. Vamos entender o contexto no qual... Este evangelho foi escrito e do que Lucas está falando quando cita as palavras de Jesus. Primeiramente, para o povo de Jerusalém, aliás, o povo de Israel, o povo judeu, Jerusalém é a cidade santa. E no templo de, no tempo de Jesus, o templo era visto como a morada de Deus. Mas acontece que nos anos 70, depois da morte e ressurreição de Cristo, este templo é destruído. Sabemos que pouca coisa restou do templo, não é? Vocês já viram em algum documentário, algum programa, o Muro das Lamentações, a única parede ainda erguida onde os judeus choram pelo templo que foi ao chão depois que Roma saqueou a cidade E realmente destrói aquele grande sinal da fé daquele povo Parecia que o mundo tinha acabado Parecia para muitos que o fim havia chegado Mas vejamos bem Lucas, ele vai escrever este evangelho Depois da queda do templo de Jerusalém então ele fala às comunidades, à comunidade cristã a qual ele se refere e a todo o povo de Deus que somos nós neste tempo em que nós vivemos, ele fala de algo que já havia acontecido. Aquele fato já havia acontecido. Por que então ele faz questão de retomar isso? Justamente para que? as pessoas enxerguem que Deus é aquele que permanece. Se nós formos olhar para a nossa história pessoal, existiram momentos em que parecia que tudo estava ao chão. Ou se olharmos para o presente, para quem está vivendo uma tribulação, parece que tudo realmente está prestes a desabar. Quando nós estamos no olho do furacão, ou seja, quando nós estamos numa situação difícil, não vemos saída, não temos esperança, é difícil de enxergar realmente uma solução. Mas Lucas, ele escreve depois deste acontecimento, justamente para encorajar os cristãos, retomando as palavras de Jesus e usando de uma linguagem apocalíptica. Esse é um gênero literário que nós encontramos não apenas no livro de Apocalipse, mas também no livro de Daniel. E vocês percebem que a marca deste gênero, desta forma de escrever, é justamente utilizar-se de figuras muito fortes, de comparações marcantes. Mas existe um porquê para tudo isso. É diante de toda esta calamidade que Lucas descreve a verdadeira desordem, verdadeiro caos, mas ele mostra que ainda não é o fim. Existem pessoas que às vezes pensam que não vão conseguir sobreviver algumas coisas. E quem realmente tem uma crise de pânico tem certeza disso. Eu vou morrer. É o que ouvimos de várias pessoas que passam por esse estado da alma. No entanto, não é o fim, embora a sensação seja assim. E é justamente para um povo que se sentia assim, diante de, de tamanha tragédia, que Lucas vai falar. E a palavra que se destaca é, então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, Erga a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Jesus está acima das situações calamitosas. É por isso que é preciso erguer a cabeça. Depois de nós olharmos para a frente e vermos aquilo que nos cerca, é preciso erguer a cabeça. Não podemos ficar somente olhando para o alto. não é? Porque no outro evangelho, os anjos que estão ali no momento da subida de Jesus aos céus, na sua ascensão, dizem para os homens, por que vocês estão olhando para o alto? Este que vocês veem subir, descerá. Então é preciso primeiro olhar a realidade, que não é fácil, e depois olhar para o alto e ver que Jesus está acima das realidades deste mundo, que a história continua, porque Jesus é Senhor da história. Portanto, Olhos fitos no Senhor, nada de manter-se no desânimo. E se em algum momento a nossa cabeça se abaixou, que seja para reconhecer que nós precisamos dele. No ato penitencial, muitas pessoas, às vezes sem perceber, abaixam a cabeça. Quando não, algumas, conforme rezam, podem fechar os olhos que a nossa cabeça baixa seja para nós um momento e uma expressão de recolhimento, de introspecção, mas não de desânimo. Ergam a cabeça, porque Jesus voltará. O mundo passa. Muitas pessoas queridas, infelizmente, também passam. Mas também os problemas passam. As coisas difíceis passam. Deus permanece e a história da salvação continua. Até quando? Até quando o Senhor voltar, e não sabemos quando será. Não sabemos se ele virá, se aguardemos. Quando ele virá, melhor dizendo, se ele virá quando estivermos ainda vivos aqui, ou se nós que iremos ao encontro dele com o final da nossa vida terrestre. Mas nós de toda maneira aguardamos o um encontro com o Senhor Seja no dia em que Ele triunfante voltará Seja no dia em que Ele nos recolher naturalmente No final da nossa trajetória sobre este mundo Portanto, meu irmão, minha irmã Quando você se sentir ameaçado, seja pelo que for Erga a sua cabeça, levante-se e o levantar-se na liturgia quer dizer estar em prontidão. O levantar-se na missão quer dizer seguir adiante. O erguer a cabeça não é deixar de olhar para a frente, deixar de olhar para a vida tal como ela é na realidade nua e crua e tão difícil, mas é acima de tudo olhar que Deus é aquele que está sobre tudo. Deus está realmente acima de todas as coisas. E tudo está debaixo dos seus pés. Foi assim que os santos mártires, não apenas este que é citado, Santo André Dunguilac, mas os seus companheiros de diversas vocações e classes sociais, resistiram e deram o sangue por Jesus. Porque antes, o cordeiro imolado, Jesus, deu o sangue a vida por nós. E é por isso que, assim como no livro de Apocalipse que nós hoje refletimos, na primeira leitura, felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Também nós, neste milênio, no século XXI, repetimos na Santa Missa, quando o padre diz, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E toda a Assembleia ergue os olhos para olhar para Ele, que é o Senhor da história, a Eucaristia, Jesus vivo e presente, com seu corpo, sangue, alma e divindade que ainda está a nos sustentar, de joelhos dobrados, mas com a cabeça erguida, seguimos o Senhor como discípulos e missionários, discípulos missionários que somos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado. Vamos ficar em pé?